Se você desconfiou por algum motivo, você foi na lupazinha de pesquisa lá do Instagram, do teu perfil, você digitou lá o perfil da pessoa e não está encontrando esse perfil, provavelmente essa pessoa te bloqueou. Então você está bloqueado literalmente do perfil dessa pessoa. Então como é que faz para ver o perfil exatamente dessa pessoa que te bloqueou no Instagram? Olá galerinha tudo bem com vocês Miguel Alves aqui e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital para quem me segue me acompanha aqui no canal sabe que eu estou com o tráfico pago e também foi produto trabalhando na internet desde 2018 e criei justamente esse nosso canal para compartilhar trazer para vocês experiência e conhecimento sobre empreendedorismo online marketing digital tentar passar um marketing mais puro real e íntegro e verdadeiro porque na internet tá cheio de gurus de plays aí ensinando aí, coisas aí Trocatúrios e mentiras na internet. Então, eu tô aqui para compartilhar com vocês aqui o que eu vivo em campo de batalha, e coisas reais, ok? Aqui, verdadeiro no canal. E nesse vídeo, eu quero te mostrar, como compartilhar como que você faz para ver um perfil que te bloqueou no Instagram e talvez esse vídeo esse conteúdo te ajude de alguma forma já fiz busca já fiz pesquisa eu sei que você busca por esse tipo de assunto aqui no YouTube né no Google na internet então eu quero trazer para vocês esse conteúdo aqui para te ajudar de diversas formas possíveis que realmente lhe caber se você já gostou da ideia desse vídeo aqui e é novo no canal dessa aqui embaixo já se inscreve no canal que seu like o seu comentário a sua opinião a sua sugestão que vai ser muito importante para crescer mais ainda e melhorar o conteúdo no canal e se você já é inscrito no canal deixa seu like o seu comentário compartilhe com outras pessoas também isso vai me ajudar bastante beleza então esse é muito relação bora para o nosso conteúdo aqui na prática que eu vou te mostrar para vocês exatamente o passo a passo como é que você faz para ver um perfil que te bloqueou no Instagram como ver o perfil de quem te bloqueou no Instagram se você entrou no Instagram se você sentiu que teve aquele alguém que você conversava há muito tempo né por algum motivo você não sabe. E você está tentando procurar aqui na barra de pesquisa, aqui na lupa de pesquisa, você está colocando o nome da pessoa aqui, tá na barra de pesquisa e não está encontrando por motivo nenhum, ok? Justamente possivelmente sim, você foi bloqueado por essa pessoa. E nesse conteúdo, nesse vídeo, vou trazer para vocês aqui um método que é o qual vai funcionar se você aplicar exatamente. Mas lembrando, o que eu vou ensinar pra vocês aqui, é você precisa de alguma forma de ter acesso ao perfil dessa pessoa. Então se você tem algum amigo, algum parente, alguém que, que possa te fornecer, te passar o perfil dessa pessoa, só pra você pegar o link do perfil. Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que você faz pra pegar o link do perfil dessa pessoa. Pra aí sim você ver a foto do de perfil dela, você ver as fotos que ela publica, então vai ficar muito mais fácil. Então eu vou entrar aqui no perfil que tô... Então eu vou entrar aqui, ó. Então eu vou entrar no perfil que estou tô bloqueado. Pronto, digamos que você tem um acesso ao perfil que te bloqueou, beleza? Então você conseguiu por meio de um amigo, de um parente. Então, de alguma forma, porque quem quer vai além e consegue, beleza? Então você vai ter que conseguir o perfil dessa pessoa. Digamos que você está no perfil dessa pessoa, ok? Você vai pegar o link de perfil dela. Você vai vir no perfil da pessoa. Você vai pegar aqui uma publicação dela o Instagram ele tá em constante atualizações fique tranquilo você vai vir no perfil da pessoa ou você vai estar tá mandando né alguém fazer isso por você para te passar somente o um link tá então você vai vir aqui numa publicação dessa pessoa que você quer ver o perfil né que você tá bloqueado provavelmente tá você vai pedir para a pessoa vir ou você vai ter que estar tá fazendo isso beleza você vai clicar aqui numa publicação da pessoa tá? do perfil que tá bloqueado você vai vir aqui nesses três pontinhos aqui assim tá? Você vai pegar uma publicação dela aqui você vai clicar nesses três pontinhos que tá aqui acima ó, beleza você vai clicar aqui nele logo aqui em cima aqui temos a opção aqui de link tá ó. você vai pegar aqui essa opção de link aqui ó beleza você vai clicar nele beleza link copiado e você vai vir no Chrome beleza ok aqui no Chrome você pegou o link vai vai abrir para você que essa opção aqui ó de colar cola E aqui você vai clicar, dar um enter, tá? Você vai dar um ir aqui, tá? Ó, clica. Ele vai pesquisar. Tá? E por meio desse método, dessa fórmula, você vai conseguir estar tá vendo as fotos dessa pessoa, até mesmo o perfil dela, beleza? Olha só. Ok? Então eu já estou aqui dentro já. Através do Google eu consegui, Ok? tendo acesso ao perfil dessa pessoa, beleza? Então eu consigo até ver também, ó, vou clicar aqui no perfil de, da, da pessoa, tá? Vou clicar aqui no perfil da pessoa aqui, ó, eu consigo até ver as fotos dela, eu consigo ver as fotos delas, então consigo ver as fotos delas, eu consigo ver o perfil da pessoa que me bloqueou tá então você pode aplicar esse método o perfil dessa pessoa você consegue ver as fotos também por um tempo específico ok ó consigo ver aqui tá essa pessoa me bloqueou ok Estou tô bloqueado dessa pessoa tá essa pessoa te bloqueou por algum motivo e você não tem mais acesso através do seu instagram por meio dessa fórmula nesse processo desse passo a passo você consegue tá acessando através do google beleza o perfil dessa pessoa e assim também as fotos que ela publicou, que ela publica, tá? Ok? Esse acesso específico, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida específica, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar te respondendo aqui. Eu vou ter a honra de estar te respondendo. E se você gostou desse vídeo aqui, também deixa seu like, o seu comentário, porque isso vai me motivar a trazer mais vídeos assim para vocês aqui no nosso canal, beleza, galera? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de coração. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo vídeo.